Saudação internauta, seja bem-vindo e vamos para mais um duelo Hoje contra o Mary. É hora do duelo Eu me chamo André e você está no obliterando jogos Vou começar ativando a carta mágica Escolha difícil Que me permite pegar 5 cartas do baralho e mostrá-las para o adversário ele escolhe uma carta para vir para minha mão E as outras quatro cartas vão para o cemitério Eu ativo a carta do retorno seguro Coloco o moço na defesa e três cartas viradas para baixo I end my turn Fine. You're the Minha vez Draw Passo ha. Essa não e as cartas? Ah, você atacou o cretido de lança! Quando o cretido de lança vai para o cemitério Ambos os jogadores podem trazer o um monstro do cemitério para o campo eu posso trazer o um outro cretido que estava no cemitério E graças à carta do retorno seguro eu posso comprar uma carta Coloco o cretido no modo de ataque E ativo outra cópia do retorno seguro E agora revelar a carta virada para baixo Chamado dos assombrados! Essa carta permite trazer o monstro do cemitério em modo de ataque! E agora eu sacrifico o cretino e o tomate místico para invocar a Rainha Cosmo! Muito bem! Ao ataque! Você está tentando me make me angry? Ah, é my turn. Damn you. Essa não. Esse monstro de novo. Postponing the inevitable. Minha vez. Aí a Cosmo, ataque! Coloque o monstro na defesa. I am my turn! Ah, de novo não! Lá se vão cinco cartas do topo do baralho. Ah, você atacou a máscara das trevas. E graças ao seu efeito, eu posso pegar uma carta armadilha do cemitério. E eu escolho o backup de soldado. You're really the inevitable. É a minha vez Coloco o cretino no modo de ataque Damn you. E invoco a bruxa da floresta negra ah, O ataque O quê? Counter Floreless. Julgamento Solene Eu pago metade dos pontos de vida para acabar com a sua carta Hold on. I'll see you dead. Essa não Audição ah, você vai pagar por isso! Bruxa Ataque! trying to make me angry? Eu ativo minha carta mágica Caridade Graciosa que me faz comprar três cartas e descartar duas. Coloco uma carta virada para baixo. E termino meu turno! Ativar a carta Armadilha Tributo Torricel! Essa carta destrói todos os monstros em campo. Eu invoco a Rainha Cosmo! Essa não! Essa carta não! Ele confiscou o Exódia e acabaram as cartas! É o último turno! Deve haver algo que eu possa fazer! Monstro que renasce! Eu invoco o Exódia do cemitério! Recuperação de monstro! Agora eu posso unir as cartas da minha mão com o Ezodia para formar um baralho novo e comprar uma mão nova! E agora, revelar carta armadilha! Backup de soldado! Essa carta me permite pegar as três partes que estão no cemitério para completar o quebra-cabeça! Eu invoco... Ezodia, o proibido! Então é isso, muito obrigado por ter competente aqui, conto com sua presença no próximo vídeo, no próximo duelo e até a próxima!